Olá pessoal do F1 Horizon. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês. E hoje estou jogando aqui um jogo diferente, Stock Car Extreme, tá? Esse jogo Stock Car Extreme tem várias categorias. Tem categoria de Fórmula, tem categoria de Stock Car, claro, né? É, tem categorias de Kart, categorias é, de Mini Cooper, pra você tem uma ideia. Tem também até que você pode dirigir o Camaro. É, é muito louco esse, esse esse jogo. Tem várias categorias, que é muito bom. Mas hoje, como o meu canal é de Fórmula 1, então eu vou fazer, eu vou fazer não, eu vou jogar com Fórmula 1, né, da Mercedes. Aí eu tá dando uma uma breve passada aí nos carros só para vocês verem, tá? Essa F-Renza é a é o da temporada de 2012, tá? Como vocês podem ver aí ó. Tá dando uma parecida rapidão. Aí ó, tororoso isso aí.. Deve ser a não sei ainda. Isso aí é, tinha passado ali, mas era. A McLaren. Tá, eu vou da Mercedes 2012, vou em Interlagos. Entre lá com o GP, tá? Coloquei, quase coloquei errado aí. E vamos lá, então. Bom, depois de tudo carregado aí, ó. Aí, eu nem sei porque eu cliquei aí. Só cliquei só para clicar mesmo, sem querer. Eu fui baixar na aerodinâmica, na, na verdade. Pensei que não, não ia fazer nada aí, mas... Deus. Aproveitando aí que eu tô mexendo nas coisas, e vou falando aqui que eu queria fazer... Na sexta-feira, eu queria fazer um especial de natal mas não deu o vídeo de 30 minutos tá 30 minutos de de fazendo uma volta primeiro vídeo com 25% das voltas tá e sem flashback ainda tá eu não sei se eu vou tentar ainda postar esse vídeo porque não é mais natal né já meio que passou né então Ainda foi até bom, porque eu posso adiantar alguns vídeos nesse dia. Eu já tenho três vídeos aqui preparados para os próximos dias, né? Segunda, terça e quarta, tá? Mas, aí, ó, saí dos box beleza? Olha só que legal esse carro. Tô com o Michael Schumacher, né? Capacete vermelho. <risos> esse carro é frenético, cara e hum. só eu tava pegando o jeito indo do carro que eu quase bem andei no carro ainda nesse aí e olha só tá pegando o jeito da pista o jeito do carro né aquecendo o pneu também e vamos lá olá tava com abs e controle de tração também tudo no alto tá tudo ligado e olha só essa zebra aí joga o carro muito pra fora, mano, né, muito esquisito essa zebra. Ah, beleza, vai começar a volta aí. Não fiz uma volta muito boa, né, porque eu tô no teclado. E... Esquisito que não dá pra ativar o DRS, parece, mano. Olha lá. DRS not available, Não. Entendeu? <risos> a uma marcha ali, ó. Bom, bom, bom, né. Vamos ver. É, ele não tem muito o que falar, né? <risos> eu não sei, cara. Eu tô, sei lá porque, mas eu tô com a impressão que esse jogo é mais realista do que o formando 12 irmão <risos> Não sei, eu queria jogar isso com volante, mas infelizmente não tem volante para PC. Que ela é só para Xbox e tem que comprar um adaptador ainda para funcionar no PC. E é meio carinho, sabe? Não sei, olha é a temperatura do pneu. Vixi. Subiu lá, não, não sei na onde, cara. Mas beleza. Olha o Esbinala aí, quer ver? Esbinala. Bom, já mostrei um pouquinho desse carro aí. Ó. Tô passando pelas várias câmeras aí. Bem rapidinho. Aí o capacetão aí. Da hora. Então, eu vou escolher agora a fórmula de 2014, beleza? É bem diferente. Em questão de jogabilidade, velocidade final, nossa. É bem mais diferente. Mas é isso. Eu vou fazendo barbariagem, como sempre. Então vamos lá. Olha lá, né? tem que escolher a fórmula extreme agora. 2014, um monte de time aí, esse time é Marúcia, né, olha só, <risos> e a Mercedes não, né, vamos com a Mercedes, aí ó, Mercedes. Bora lá, Interlagos de novo, Olha aí, ó. lá no fundo ali, olha, aí aí, ó. <risos> Tamo correndo aí, nham. Vamos ver, E agora sim, Vamos Agora sumiu, agora eita, tô, tô, tô, tô ficando louco, mas beleza, olha o ronco aí, escuta o ronco. Aí, eu tenho que fazer uma cagada aqui já no bordo, já né, incrível. E outra coisa que eu não entendi muito bem é que, tipo, no, no, naqueles lá de 2013, o cara tem a mão, mas aí não tem a mão, não sei porquê. Era só colocar a mão de volta. <risos> Se estivesse com preguiça de remodelar, é só colocar a mão ali e pronto. vocês nem personalizaram o estilo dele, é só colocar ali a mão e pronto. Pelo menos não fica esquisito isso aí, sem a mão, né? que coisa horrorosa, um fantasma <risos> dirigido. Mas então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você quiser mais desse, desse tipo de vídeo e outros jogos aí, em, que talvez não seja de Fórmula 1, deixe o seu like ou comente aí pra mim saber, beleza? Então foi esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder os vídeos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quinta e sexta, eu falei quinta, tá bom. Mas então é isso, deixei o seu like, já falei E então fui com essa errada de box aí, ó